Vamos conhecer o Commerce Order do PDF, que tal como o título indica, transforma uma order num PDF para download. Não faz nenhuma alteração especial aos dados da order, apenas permite embeber um cabeçalho com dados relativos à empresa. Nós eh, precisamos para trabalhar com, com, para o download do PDF de uma library, o MPDF, e devem colocá-lo em Libraries, tendo já eh, instalado o módulo Libraries e, claro, o order do PDF. E eh, a designação da library deve ser como aqui está, com maiúsculas e 54, porque é assim que o código está à espera e que vai procurar este path. Uma vez ativado o módulo e visitando a área de, das visualizações vão encontrar duas novas visualizações e esta, esta view, por defeito, vem com um master e não, não, nada fica visível, mas o que fizemos foi criar um display page e dar-lhe um path com a lógica do orders do PDF, para que possamos ter um tab novo em cada order para uh, fazer download do PDF e uh, associar aquele documento ao PDF. Uh, tal como aqui se pode ver, uh, temos na área do weather um dois elementos, e uh, isto é, sim, extremamente... Uh, simplório, em termos de construção, reparem que todo o CSS está aqui embebido aliás, temos o local CSS styles for PDF e, claro que manipulando aqui podemos fazê-lo, mas portanto o CSS não vem em fecheiro nenhum de sheet. está aqui embebido no header da view e, claro com o full HTML para que possa ser renderizado o o order header tem a estrutura um, desejada. Aqui deveríamos colocar o site name, o nome da, da empresa, o endereço, a morada, telefones, contactos, e-mails, enfim, tudo o que fosse identificativo e que queirámos ver reproduzido no cabeçalho. Evidentemente que se nos interessar um rodapé, também podemos usar o footer. Portanto, aqui a solução do Commerce Order do PDF foi utilizar a própria estrutura dada pela, pelo Views e carrega os campos normais, podemos acrescentar eventualmente outros e está relacionado e vai filtrar por Order ID. O que nós fizemos para termos um link direto para, na lista das ordens para download do PDF foi simplesmente um, acrescentar uh, aqui um uh, link download pdf order que é o link proporcionado pelo módulo uh, order uh, do pdf e uh, colocamos um texto para display o efeito é este que nós aqui podemos ver portanto esta é a view geral do commerce orders e todas as orders têm agora um link para download se nós clicarmos em qualquer um destes elementos, vamos ter efetivamente o download. Ou então, visitando a order em si, neste caso podemos ver aqui a order 28, que além de ter o tab de PDF, tem naturalmente o link para download. Se clicar no link, a biblioteca do MPDF funciona e faz o download apresentando o o, este aspecto, vamos reduzir aqui o, o tamanho, para que possam ver, apresentando este aspecto, portanto, está, enfim, aceitável, não, não é muito sofisticado, mas está aqui, e podendo assim, portanto, dispor de um PDF da fatura, portanto, da fatura da order, da encomenda. E uh, é este o princípio de funcionamento deste módulo, o Commerce Order to PDF que uh, permite uh, e disponibiliza o tal link para download da ordem.